tempo reservado só para você. Telefones desligados. E você mergulhado dentro do seu coração. Nessa meditação você precisa estar na frente de um eletrônico em que você possa visualizar algumas imagens. Apenas se permita estar aí, seus olhos fechados, respirando lenta e profundamente. Expirações esféricas. Inspiração conectando com a expiração. Cada vez mais relaxado. Mente cada vez mais expandida. Você neste som, o primeiro som, o, om. o om na sua mente, o om no seu coração. você une a sua voz a este OM, e à medida que você se junta a este som inúmeras portas internas se abrem a partir do seu coração. E através destas portas você percebe as suas células espiralando e você espiralando junto com Penetrando todos os espaços do seu ser e este corpo físico se tornando mais leve, mais leve, quão mais leve, quão mais sutil. Ele cede completamente ao seu corpo de luz. Você ainda no OM, sentindo a sua expansão. Percebendo esse vórtex de luz enorme que você é. O seu corpo de luz que é também o seu veículo de luz. Dentro destes portais internos abertos, dentro de você, você segue um Tônio de Luz. E você percebe que parte de você está aqui ainda neste planeta? de você a Véa Láctea no cinturão de e em Órion e em Órion Você se percebe no centro do comando, na sua galáxia, do seu planeta e toma consciência de que você é a ponte, você é a Terra, você é Órion. Você é a Terra e você é o Céu. Você apenas se permite estar aí, respirando. Todo o seu corpo de luz expandindo, retraindo a pulsação do Cosmos. E aí em Orion. Este centro de comando ao planeta. Você se visualiza sentado entre eles. Parte desta hierarquia. Você Se sente todos esses grandes seres de luz? Tanto amor, tanta sabedoria, tanta compaixão. E eles te cumprimentam como um membro desta hierarquia. Você usa a sua voz no Kodai para cumprimentá-los. Sente eles cantando este mantra para você, fortalecendo a sua ligação com eles. Kodai God I she, God I she, God I she, God Veloz, ainda mais expandido. Todos vocês entrando e cantando Kodosh neste cumprimento da Irmandade da Luz. E de Órion, você conecta o seu coração e a sua expressão com a rede de energia ao redor do planeta. Você como parte desta rede. Seu campo sustentando o campo da rede. E de Órion, a rede, você se expande à pirâmide de Gisé. E da pirâmide de Gisé, sua consciência vai a todos os lugares santos do planeta. Os lugares sagrados. Perceba você mesmo como essa grande malha de luz, no coração de Órion, Os lugares sagrados do planeta, e daí é o diamante no centro da Terra. Entrando todos os cantos do planeta, e como parte desta hierarquia, você começa a convidar todos os trabalhadores da luz para que estejam com você aqui agora, nesta rede planetária, a rede interna do seu coração. Todas as mentes conscientes do planeta, todos aqueles que nos diversos caminhos trabalham para sustentar a luz no planeta. Chegam para você agora. Uma grande massa de energia, uma grande massa de alma. Você e eles se conectando e se fundindo... Num único campo de luz. Este campo conectado a Orion, ao diamante no centro de Caia. Se expandindo em diversos braços, em diversas linhas. Toda a terra. Você que reconhece esses trabalhadores de luz? Ela coroa de luz e sabedoria sobre a cabeça de cada um deles. E você sorri vendo do centro desta coroa a linha que os conecta ao cinturão de Órion. as redes de energia interligadas, uníssonas, um uno e um múltiplo neste momento. A rede interna de cada um desses corpos. esses seres humanos de pura luz, a rede externa do planeta, a malha de rede de energia no interior do planeta, redes sobre redes, redes dentro de redes. tantas luzes, tantas cores, e você aí, e dentro desta malha, você visualiza o nosso planeta. no centro dessa hierarquia que gira lenta e vagarosamente e percebe este lindo pilar de luz que desce do cinturão de Órion Entra pela pirâmide de Zé, se redistribui a todos os centros de energia do planeta. O lindo pilar de luz unindo o oriente ao ocidente, unindo o planeta. E à medida que esta luz se expande através de todos vocês, você se percebe um lugar sagrado no planeta. E neste lugar sagrado que você é, A natureza inferior de nosso planeta é conectado à natureza do Espírito. Sobre o nosso planeta, campos de lindas estrelas no céu a vazio resplandece. E deste céu, desce uma gloriosa coroa. Similar às coroas dos trabalhadores de luz, mas muito mais expandida em vibração, em beleza e glória. Coroa adornada com sistemas estelares das hostes do céu, tantas pedras, tantos cristais nela e nestes cristais. A sabedoria máxima A sabedoria eterna ativada na vibração do amor. E os segredos para a elevação da vibração deste planeta. Todos nós ao redor dele. E todos nós dentro dele. Você começa a mandar... Meleque chama-in F da In Sof. Meleque chama e F da In Sof. Meleque chama-in F da Sof. Através da vibração desses nomes sagrados. Meleque chama F ao seu comando interno Todos os seres deste planeta se transformam em tabernáculos de oração Independente de seu nível de consciência Toda a humanidade se transforma na casa do Pai Chama aí, Hefeta em só. O Santo Grau. Me alegra, Mãe Hefeta em só. Me alegra, Mãe E esta humanidade está conectada ao agrupamento dos justos de cada tribo, dos filhos do pai. Me alegra, Mãe Hefeta em só. E neste tabernáculo, a consciência trínica penetra o mundo da dualidade. Melek Shamaim, Evita e Sof. Melek Shamaim, Evita e Melek Shamaim, Você silencia a sua voz agora. Melek chamar em em Sof. E silencia o seu pensamento. Abrindo os olhos, você respira na vibração dessas letras à sua frente. E você respira com elas. Inspira trazendo-as para o seu campo. E expira se transformando nessas letras. E com esta respiração unificada, você abre um lindo portal no espaço infinito. você visualiza esse lindo portal como uma estrela azul e branca. Uma ponta dessa estrela conectada ao cinturão de Órion. Uma ponta em você. Uma ponta no coração da fonte. Na vibração dessas letras, através dessa estrela azul e branca, toda a rede de energia antes ativada se conecta ao comando acima do comando de óleo. Você se abre diretamente para o coração de Deus. Você ativa a sua comunicação com Ele agora, o seu telefone cósmico. E Deus te escuta. E se junta a você na criação deste momento. Essas letras cedem agora o espaço às novas vibrações. E você continua ainda aí. Respirando nas novas letras. E através da sua respiração e da sua consciência, o mundo inferior se unifica ainda mais com o mundo superior. E essas novas letras. Fortalece todo o seu campo eletromagnético e o campo eletromagnético de todas as redes ativadas através de você para manifestar o poder da criação. que a luz dessas letras se expanda através de você por todo este planeta você é o guia junto com toda a hierarquia ao seu redor perceba essas letras em grandes chamas expandidas dançando se expandindo em diversas fagulhas. E onde essas fagulhas pousam no planeta, elas explodem novamente em lindas chamas, na mesma vibração. E você é testemunha dessa imensa luz expulsando a escuridão. Através da sua intenção-pensamento, essas chamas banem os conflitos que ainda existem aqui. A escuridão que ainda permanece. Pequena agora neste momento, mas ainda assim aqui. Apenas mantenha a sua visão nessas letras e a sua intenção. E respirando. dissolva todo e qualquer conflito. de qualquer dor novas letras surgem à sua frente e à medida que você respira junto com a hierarquia nessas novas chamas você percebe seu é sistema, o poder da paz, a vibração da paz nessas novas letras se expandindo por todo este planeta. Que a sua mente não sabe distinguir entre o que é imaginação e o que é verdade. E lembre-se que o primeiro passo da manifestação é a sua imaginação. Imagine essas letras em chamas. Multiplicadas a seu comando. E ancoradas em diversos pontos do planeta. E daí novamente elas se expandem. E novamente elas se multiplicam. Você é o co-criador dessa paz. E através da sua imaginação e da sua visão dessas letras se multiplicando, pulsando, queimando. O mundo de paz é formado entre nós. Novamente você observa a humanidade. E novamente você reforça nesta humanidade o padrão do tabernáculo de oração que eles são. E você enxerga cada ser humano como um santo grau desta taça. A energia da paz e do amor transbordam. Os homens se olham, se reconhecem, se conectam de coração para coração. E você testemunha toda a humanidade... Fazendo um acordo mútuo de viver em mútuo suporte. De trabalhar e estar aqui em perfeita solidariedade. E à medida que você, como testemunha deste momento, Visualiza as barreiras do ódio, desamor, desabando, sendo queimadas por essas chamas. A compaixão expandida nos nossos corações, Os seres humanos aprendendo o perdão. nos olhos você testemunha cada um do ser se reconciliando primeiro consigo mesmo e agora com todos os semelhantes com toda a humanidade novas letras se sucedem ainda transformação global se instala e você aí visualizando e expandindo, respirando nas chamas das novas letras, ajudando esses seres humanos a serem velozmente transmutados. Corações agora sencientes, mentes conscientes, a paz individual formando, a paz universal e você ainda mantendo os seus olhos essas chamas enquanto escuta esta canção pozé shalom shalom shalom mais suave pozé shalom nazi shalom pozé shalom nazi shalom shalom mais soft. Shalom Ein Sof Pose Shalom Nazi Shalom Shalom Ein Sof Pose Shalom Nazi Shalom Shalom Ein Sof Enquanto novas letras se sucedem e neste mundo já transformado essas chamas continuam o processo de transformação planetária. planeta crescendo em paz à medida que essas letras transmutam todo o egoísmo toda a raiva toda inveja você respira nessas chamas e elas se expandem para transmutar a auto-piedade. A baixa estima em nós. O esquecimento de nossa perfeição. E à medida que essas letras vibram... humanidade desperta e assume a verdade de seres perfeitos. Você vê os seres humanos olhando um ao outro, se reconhecendo como grandes seres de luz. E à medida que nós nos reconhecemos um seres de luz, um lindo cordão une a área do nosso umbigo, nosso chakra umbilical. E nossos cordões umbilicais se unem num único cordão no centro deste planeta. E este cordão umbilical agora planetário se liga ao coração de Pai. A luz no planeta se torna ainda mais forte. E novas letras se sucedem. E à medida que elas chegam para a nossa respiração e para os nossos olhos, você se transforma no puro amor, na pura paz. E você se visualiza como uma linda cachoeira. visualiza toda a humanidade como lindas cachoeiras, elas descem da fonte e você se transforma nesta água que lava todas as forças negativas deste planeta. Você e a humanidade, transformada em água, entrando em todos os recantos, nas menores prestas, nos menores espaços inundando. E essa cachoeira de amor e paz que você é, descendo da chama pelo cinturão de órion, pelos espaços sagrados, pelas redes de energia, penetrando e inundando tudo que existe, tudo que há. Você visualiza, nesta imagem, os seres humanos assumindo a completa e total responsabilidade por este planeta. E você percebe que a consciência deles se expande. Perceber que a responsabilidade pelo estado do planeta passa pela responsabilidade pelo seu próprio estado. E neste momento um compromisso de cura se firma. crescendo com este planeta Novas letras chegam A cura instalada em todos os níveis A partir do assumir a sua responsabilidade por suas criações Indivíduos, planetas e reinos curados. A vibração dessas novas letras libera o poder da mente sobre a matéria. Da alma sobre o ego. O poder do espiritual sobre o físico. Você respira nas novas letras. Todo o controle da matéria sobre você e sobre a humanidade, dissolvido agora. A humanidade como capitã do seu próprio destino. Na vibração de Órion, na vibração da paz, tudo passa a ser possível na vibração dessas letras, apenas respire. E nessa respiração você percebe o DNA da humanidade completamente transformado. Não mais se trata de DNA humano, mas DNA crístico, DNA divino. E o novo DNA abre para você a sua vida num novo sentido. Novos propósitos florescem neste momento. O que vem para você agora como um novo propósito de existência? Apenas receba. Mantenha a firme intenção de se relembrar disto. A vibração dessas novas letras, a ordem retorna ao reino. Você visualiza o planeta se deslocando no espaço, assumindo um novo lugar na galáxia. Seu planeta fazendo parte dos reinos superiores, uma nova estrutura emerge. Novos pensamentos, novas emoções. Novas chamas se apresentam. E através dela. O paraíso é novamente instalado na terra. O seu coração sorrindo, a esta nova verdade. Novamente, você se percebe de mãos dadas com a hierarquia, com toda a humanidade, Novas chamas se apresentam para você E mantendo o seu olhar nesta nova chama Você une a sua voz A voz de todos os seres ao seu lado Neste mantra canção Israel Adonai Elohino Israel Chama Israel Adonai Shema is high.